Deus sempre teve pessoas que foram destaque para a sociedade em que viveram e que fizeram a grande diferença, que conseguiram mudar a vida de pessoas, conseguiram mudar a vida da sociedade, encaminhar pessoas a Jesus. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos uma dessas pessoas. Aqui nós encontramos a visão de Deus. Diz assim, Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto, e temente a Deus e desviava-se do mal. Ele se destacou na sua geração. Era um homem que as pessoas viam a grande diferença e reconheciam que aquele era um verdadeiro adorador de Deus. Eu me lembro alguns anos atrás quando... Eu trabalhava no interior do estado do Paraná eu fui visitar uma região rural e havia um irmão que morava naquela região de difícil acesso, porém eu não sabia muito bem exatamente onde ele morava. Eu comecei a perguntar para um e para outro, mas existiam várias pessoas na região que tinham o mesmo nome. E alguém disse, olha, eu conheço uma pessoa com esse nome, essa pessoa guarda o sábado. Disse, é esse aí que eu estou procurando. E realmente era. Então, aquele irmão era conhecido como guardador do sábado. Ele era um mardoqueu à porta. Foi a pessoa que fez a diferença ali na sua vizinhança. E você pode fazer a grande diferença. Assim como Deus viu em Jó um homem reto e íntegro, Deus vê em você também um homem reto e íntegro. E os seus vizinhos também o veem. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E que você possa ser a diferença no seu ambiente de trabalho, na faculdade e até mesmo entre a família. Deus te abençoe.